Oi, aqui é Chris Franklin. E aqui o Romualdo Cronenberger. E nos próximos 3 minutos nós vamos te mostrar exatamente como ganhar de 50 a 500 reais por dia constantemente, faça chuva ou faça sol, revendendo produtos digitais com altas margens de lucro através de um sistema 100% online comprovado de fácil aplicação e que coloca suas vendas em piloto automático. Isso tudo sem ter que ficar vendendo para seus amigos, sem ter que ir a reuniões, fazer telefonemas ou coisas do tipo. Com essa técnica que nós vamos te mostrar... Você pode criar um negócio seu, que você pode levar em paralelo com aquilo que você já faz e gosta de fazer. Ou então você pode se dedicar integralmente e intensivamente para multiplicar ainda mais o seu faturamento e a sua liberdade, do mesmo jeito que nós e alguns estudos de casos que vamos te mostrar fizeram. E só para esclarecer, nós não estamos falando de nenhum esquema duvidoso para ficar rico da noite para o dia. Até porque nós não acreditamos nisso. O que nós estamos falando aqui é da construção de um negócio próprio, de verdade e 100% seu. Mais ainda, um negócio que cresce em faturamento a cada ano. Ao final dessa apresentação, que não vai durar muito, você vai ver que parte de ganhar dinheiro com a internet não é o mais difícil dessa nossa promessa. Na verdade, não é que seja fácil também, mas é simples como seguir uma receita e totalmente acessível a qualquer pessoa, principalmente depois de você ver o que nós vamos te mostrar. Você vai sair daqui com as sacadas incrivelmente testadas nas trincheiras da vida real para conseguir fazer isso de forma constante e confiável, mês após mês, que é o jeito certo que o um negócio deve operar. E isso é que é o pulo do gato, atingir renda constante, dia após dia, ver sua conta aumentar mês após mês, criando assim um ativo que cresce ao longo do tempo. Isso tudo independente do quanto você conhece de internet ou de computadores, se você é completamente avançado ou se você não sabe nem mesmo onde a tecla ENTER fica situada no seu teclado. Independente de quanto tempo você tem livre no seu dia depois de deixar o trabalho ou dar atenção à sua família. Independente de você já ter perdido a esperança de um dia isso ser realmente possível para você. O fato é que se você seguir o que nós te dissermos nesse vídeo e colocar em prática, como várias outras pessoas assim como você já fizeram, você finalmente vai ter a liberdade de escolher trabalhar de onde quiser, com quem quiser, em algo seu, que você pode crescer com o passar do tempo. Que te dê não só a independência financeira, mas também o tipo de qualidade de vida que você considera ideal para você e a sua família. E de quebra, até talvez ganhar de bônus uma ou duas viagens para a Europa, com tudo pago para você. E esse bônus não é garantido assim como o resto que nós te falamos, mas é uma possibilidade real. Agora, quem somos nós para fazer essa promessa enorme? Por que você deve ouvir a gente até o final?